É triste envelhecer, a vida passando, o tempo voa, aquela juventude se vai, e junto, nossas vontades e nossos prazeres, o rosto vai enrugando, a memória vai ficando fraca, nosso corpo não responde, não como antes, mas o coração ainda pulsa, o amor, sabedoria e as paixões antigas, não há brilho nos olhos, não há profundidade no sorriso, não há mais correria, mas a calma e reflexão, é, é triste envelhecer, mas faz parte da jornada da vida, com suas alegrias, tristezas e lições, aprendidas e guardadas com carinho e gratidão. A maior parte da vida se dá como monótona média, a grande maioria da vida não é extraordinária e sim bastante medíocre. Essa inundação de extremos noticiados nos condicionou a acreditar que o ser excepcional é o normal. E como somos todos bastante comum na maioria parte do tempo, o dilúvio dessa informação sobre o excepcional nos deixa inseguros e despreparados, porque obviamente não somos bons o bastante. Queria eu poder voltar no tempo, corrigir muitos erros e também fazer novos, só pra me arrepender novamente. Mas estamos aí, e mais um aniversário. E era pra ficar feliz ou ficar assustado porque eu fiquei mais velho tão de repente? Se não fossem algumas amizades, não saberia qual direção seguir. A vida é um caminho curto e incerto, mas a amizade é um presente, que nos faz sentir mais certo e nos dá forças quando a vida é cruel e cruel. Com amigos, a jornada é mais alegre. Eles nos apoiam, nos confortam e nos guiam. E nos fazem sentir amados, sempre. É por isso que somos gratos, por todos aqueles que nos amam de verdade. E nos oferece sua amizade e carinho. Eles são um tesouro valioso, uma bênção em nossa vida. E nunca esqueceremos o quanto são preciosos. Portanto, hoje e sempre, vamos agradecer nossos amigos e cultivar nossas amizades sempre. Talvez eu não tenha sido um bom amigo, um bom namorado, um bom filho. Porém, aprendi com os erros e estou tentando ser uma pessoa melhor. Então, eu agradeço pela insistência e paciência que vocês tiveram comigo. O que eu aprendi... Não focar nos erros e perdas, e sim em melhorias para que no próximo ano eu poder mudar esse texto e eu me olhar no espelho feliz. Feliz por estar mais um aniversário vivo com gente que eu amo ao meu lado. É, é triste envelhecer.